E hoje temos um projeto muito top muito especial, que é... Tcharam! Não, vejam só este maquinão, hein? as linhas, a carroçaria desportiva, o teto panorâmico. Hein? Quem é que não quer uma coisa destas? Toda a gente. Aliás, até os paisinhos vão querer dar uma volta. Portanto, hum, se não têm ainda uma caneta nem um bloco, vão buscar num instantinho. Enquanto eu vos mostro, dou mais uma voltinha. à espera, Mais uma voltinha. Ok, já está? Preparados? Então, vocês perguntam assim, Joana, como é que tu vais conseguir fazer esse ciclo em 45 minutos? Bom... Só o mesmo quarto pesada, por isso hoje tenho comigo a primeira <risos> Sargenta Boss do Restauro, a minha dos mil ofícios, inconfundível e imparável, Margarida oh, Lopes. Obrigada, boa tarde, Joana, boa tarde, é sempre muito simpática. <risos> obrigada. Ah, ora bem, eu estou então neste projeto e espero motivar toda a gente aí em casa, porque os mais pequenos vão adorar mesmo ter um, um brinquedo destes. E Passa então, Joana, vamos dar Quais início. Vais deixar alguma mensagem aos teus fãs? Beijinhos a todos. Sabes, sim, tens ido lá, a gente à espera. Se a mulher que faz este projeto em 45 minutos, és tu? É, és muito Portanto, simpática. Vamos começar? Vamos começar, assim. uh, Se calhar... Ah, antes de começar, sim. coloquem as vossas questões, já sabem estão à vontade para participar. Hoje temos aqui um tempo mais apertado, temos de estar um bocadinho mais concentradas no projeto, mas sempre possível eu vou responder. Se ficar alguma coisa para responder, no final nós vamos tirar 10 minutinhos, mais ou menos, sim. para respondermos com calma, ok? okay? Então okay. vamos começar. Vamos dar início. Vamos, vamos pôr embora. a primeira e começar. Então obra. Vamos mostrar aos nossos clientes o que é que... Ah, que, és que a matéria-prima quero, só O que é que vamos sabor. precisar para fazer Exato. este workshop. Então, primeiro, precisamos de uma placa... Exatamente. ...de casquinha aplanada. É uma placa... Sim. essa placa é a placa maior que eu usei para fazer a base do triciclo. Ok. Portanto, ou seja, é onde vai ter o suporte de, das rodas. E é a nossa base, de, de, do nosso triciclo. Sim, essa sim. é a maior. Depois temos uma placa de casquinha também, de 60 por 20. Exatamente. Essa é a placa que eu vou fazer o corte, sim. Aqui vou fazer todo o trabalho sim. de serrar, furar. E, e essa é feita nesta placa e será este assento okay. que vai suportar depois o nosso pequenino okay. sobre ele. Joana, Depois, temos aqui esta? Essa é o que eu vou usar para fazer o guiador, portanto a parte da frente, okay. ou seja, onde vai ter a parte ilustrativa, que neste caso já temos aqui uma linda ilustração feita pela Joana, para o seu Tomé, uh, e é a parte que eu vou usar também para o guiador. Depois temos esta trava? Essa trava é a parte estrutural, ou seja, é a parte, uh, digamos, mais importante, porque é onde vai haver o suporte dos pés uhum. e este travamento, por causa de, do peso e da estabilidade do, do triciclo. Por exemplo, é okay. feito em três, em três cortes, dois pés e uma, trave, e uma de... trave. Exatamente. E depois temos esta cavilha? A cavilha é realmente uma cavilha uhum. que eu vou cortar e é que vai ser então aqui o suportezinho para as mãozinhas e vou fazer também o corte e a furação. Ok. Aqui. Vamos precisar também... Rodas? Pronto, isso é. Aqui, rodas. aqui dentro do Leroy Merlin tem várias uh, rodas, Vários podem modelos. modelos, portanto vocês podem escolher. Nós escolhemos este modelo, mas há vai outros ter algum também. Peso, resistir a algum peso. Sim, ele tem uma resistência para 30 kg, portanto okay. acho que é, é suficiente. Sim, senhor. Depois vamos precisar de, de uma, uma régua, exatamente, que é para as marcações um do lápis. nosso lápis. E uma borracha que não temos aqui, okay. mas pronto. Mas tu não te enganas, Margarida, por às favor. vezes, Joana, sim, obrigada. Não, nunca. <risos> Depois vamos precisar. Ora bem, um essa é a ferramenta que eu acho indispensável, embora este projeto também possa ser feito todo com uma serra, se por acaso não tiverem. Okay. Mas eu aconselho, é sempre uma ferramenta muito bem-vinda. O tico, -tico, bem é o tico, -tico não é uma coisa muito cara, não é uma ferramenta muito cara e dá sempre muito jeito para todos os projetos que se queira fazer, independente desse. O temos, serrote que já tinhas falado? Pronto, temos o serrote e, e a caixa, caixa de esquadria também vamos usar. Vamos precisar de um, uh, grampo. De um grampo, sim, convém. Pode portanto, essa útil. é a parte que também convém ter. E uma, uma grosa, grosa. E a, isso é a parte final, portanto, vamos ter a grosa, em que eu vou usar depois, vou explicar para quê, e as lixas para fazermos então a parte do acabamento, digamos. Da madeira. Da madeira, exato. Para a montagem vamos precisar? Para a montagem, exatamente. Temos aqui o uma nosso parafusadora. A parafusadora que vai fazer de parafusadora e furador, portanto vai fazer as duas opções. Tem as duas opções. Para furar temos uma broca de 3mm. De 3 milímetros, milímetros, uma broca escariadora. Escariadora, exatamente, que nos vai ajudar. As duas. A, vamos precisar das duas. Okay. Uh, neste caso vou só usar a escariadora, porque ela tem profundidade uh, para fazer, porque eu só vou furar esta peça. Okay. Pronto. Se fosse esta peça, aí precisava de uma broca. Só Exatamente, a broca. só a broca. Okay. Vamos precisar de cola, cola branca? Cola branca, sempre, sim. Cola branca é necessário. Ah, os parafusos, claro. Os parafusos, depois, para a montagem. Temos vários também, tamanhos de parafusos. Portanto, temos okay. parafusos para estas traves, que são os maiores. E depois temos os parafusos mais pequenos para as rodas e para. Para o assento para o e para todo o resto. Portanto, temos aqui okay. para três tipo de tamanhos de parafusos. Sim. E vamos precisar de uma ponteira? Ah, de uma ponteira para, para, trucosar, para que neste caso eu já tenho ali. Pronto, penso eu que é tudo. A, a nível de material temos depois os acabamentos. Temos os acabamentos, falamos Exatamente. no final. Isso vamos falar no final. Massas, pinturas, etc. E agora acho que é, vamos, vamos dar começar. início porque o tempo aqui é precioso. Vamos portanto... embora. embora. Bem, ah, isto vais então, precisar. Joana, eu vou precisar disto. Isso. E vou-te pedir, se faz sim. favor, eu já coloquei, portanto, três rodas uhum. e vou-te pedir, se não te importas, de me colocar aqui sim, a quarta sim. roda okay. e vou-te okay. dar a caixinha com os parafusos. E tens aí a parafusadora ou vais okay. a parafusar à mão? Não, vou parafusar à mão. E eu então, sim, vou dar início a esta a peça que é a única peça que eu deixei toda por fazer. Digamos que, como o tempo não nos permite fazer este projeto do início ao fim, eu fiquei com esta peça na qual vou fazer as marcações, vou fazer a furação e vou cortar, portanto, com o tico-tico e deixei esta peça, que é o nosso guiador, que também vou usar então a nossa caixa de esquadria e vou também fazer uh, a furação, portanto, vou dar início com esta. E este ângulo que está aí no uh, Este ângulo, uh, exatamente, dizes bem, eu uh, tenho aqui três peças uh, em que lhe dei uh, um ângulo 10 de graus isto já foi feito em casa porque realmente demora algum tempo, Joana, uh, eu usei uh, para fazer este Essa ângulo, é, é tão pouco, usei a grosa. Uh, este aqui, como era... Era, pronto, já era mais complicado, onde é que está? Este este aqui tem também, como tu vês, uhum. este aqui já, já, já fiz portanto, na caixa de esquadrias. que têm o ângulo? São três peças com o ângulo, portanto, tenho, tenho o travamento, que é esta peça, aqui em baixo, que é esta, tenho esta peça e tenho o guiador, portanto, todas elas têm que ter o mesmo ângulo para depois uh, acertarem todas. Okay. Ora bem, então eu vou dar início aqui à minha marcação okay. e vou pôr aqui estas peças. Que é não assim, vou eu já estou quase a acabar e tu ainda nem começaste. Ok, Joana, é, é assim, Pronto. Ora bem, então eu vou aqui fazer a marcação para fazer o corte. E esta marcação, oh Joana, eu vou fazê-la... Vais uh, fazê-la desse lado. Portanto, temos esta peça que tem 20 centímetros aqui de largura e eu vou marcar aqui 11 centímetros uhum. foi as medidas que... 11 cm para começares a fechar o ângulo. É, é para isso. fechar o ângulo, exatamente. Vou marcar Se aqui os 11 centímetros. Aqui. Isto aqui convém realmente... E então, esta parte é onde vai levar o guiador, portanto, é, ele vai encaixar hum, aqui. Okay. Tanto, eu vou ter que fazer este ângulo a terminar aqui na parte do guiador. Portanto, Ou agora seja, tem a mesma medida que o guiador. Este, este, este esta, vais esta parte acabar. aqui tem a mesma medida que para a entrada do guiador. Portanto, agora okay. vou fazer aqui a marcação. Esta é a parte que nós temos que cortar, cortar e eu vou já falar dessa parte. É se vais cortar com o tico-tico. Uh, eu vou cortar com o tico-tico e em relação ao tico-tico, uh, embora seja uma ferramenta.. Uh, que nós sabemos que poderá ser perigosa no sentido temos que ter alguma atenção, uhum. temos que ter a peça bastante bem segura, fixa. bem fixa e para isso vou usar aquele grampo. Okay. Portanto, pronto. Se, for, se não tiveres um grampo, também a ajuda de uma pessoa é o suficiente. É assim, o melhor para... é ter um grampo, porque o tico-tico convém, não dentro, convém nós percebi. estarmos.. Uh, só nós, o tipo tipo e a peça okay. tem que estar fixa, está bem? Sim. Pronto, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou dar início, então, aqui ao meu corte. Não daqui, então, vais começar a cortar. Uh, não. não, pode estar aí, Joana. É super seguro. Portanto, estes grampos são ótimos. Que um mais. Sim. Temos de ter a certeza, então, que a peça está fixa, está bem? Ok. Aqui, Vou ligar isto aonde, Joana? Tens aí atrás uma, uma tomada. Pronto. Vou ter que ligar. Olha, já acabei. E esta parte, eu quero falar um bocadinho do tico-tico, é, é só uma questão de termos algum cuidado. Uhum. Pronto. Termos algum cuidado porquê? Porque é uma ferramenta que tem uma serra e corta, portanto. Pois. Então vai estar presa e termos então alguma concentração nesta parte de, dos cortes, sobretudo dos cortes, é preciso realmente é onde as pessoas têm que ter algum cuidado. Okay. Então eu vou dar início, portanto. Ok, ficou aqui um bocadinho Ora bem, está feito então o nosso primeiro corte Agora vamos virar a peça E vamos pôr o grampo deste lado Que agora dá mais jeito E vamos apertar novamente A peça tem que estar realmente Bem fixa, Joana Que esta parte okay. é importante, está bem? Um, e então vou Dar aqui o meu início de corte Ana. Ok. Está feito. E pronto, então temos aqui esta parte com o nosso corte, portanto, que é exatamente é igual a esta. Okay. E eu agora vou-te passar, se não te importas, para me dar aqui uma lixazinha. Portanto, aqui a parte da lixa é importante porque, sendo uma madeira macia, ela acaba por ficar sempre com estes acabamentos. Portanto, temos uhum. que passar uma lixa, uma grossa fina. Okay. E vou-te pedir, se faz favor. Emprestas-me a grosa? Porque eu vou começar. Empresta a grosa e dás-me o carrinho. Ah, vou cortar ainda a cavilha. Portanto, agora vou cortar então a nossa cavilha. Temos aqui. É com a serra. A serra é a mesma coisa, portanto, temos que ter algum cuidado, tendo em conta que. A serra é ótima, está muito bem Joana. É boa? É boa. Solta arranjo melhor. Pronto, esta serra é muito boa, é uma serra de madeira e realmente hum, porta bastante bem. Pronto Joana, passa-me então, vou aqui Já. também. Não. Ah! É muito rápida. Pronto, essa, essa parte das madeiras, já reparaste que essa madeira é bastante. Olha, vou aproveitar para dizer aos clientes que as medidas, enquanto é lixo isto, que as medidas e o esquema de montagem depois vai estar disponível no site, ok? É um bocadinho difícil agora apanharem tudo. Ok. É, mas depois está disponível a marcação das furações, o tamanho das peças para vocês poderem realizar o vosso projeto, ok? Pronto, agora vou então começar a furação, Joana. Vou então fazer, esta é uma. Este é algo que eu improvisei para ter aqui um apoiozinho, okay. como isto é uma cavilha redonda uh, pode-me escapar de maneira que se eu tiver... Okay. Este triciclo é para mim o A ah, Joana, este triciclo é a é partir dos dois anos até aos quatro anos. Mas já Tanto... posso fazer um bocadinho maior. Bom, se calhar também chega mal alto limite, já não queres andar a triciclo, não é? Ah, que é, não é? Pois, olha, até Joana, um já não é convém. Ah, não, isto é um triciclo mais ou menos que suporta até aos quatro anos. Okay. Ah, ah, ele tem segurança... Mas é possível fazer a alteração... Mas que olha, que já fizeres. aconteceu aqui uma coisa que não, supostamente não estava bem preso. Okay. Portanto, às vezes acontece, não é verdade, Joana? Tira ao contrário. Pois, não está a sair. Pronto, isto é, assim. Vai cá. A Joana resolve-me aqui este problema prático. Ah, então, mas é porque tu não está apertada. Pois. Então, mas... Ah, pois é. Uma parte técnica que acontece. Vamos lá embora então resolver toma isso. Aí. Olha, eu vou já começar a já furar. as marcações feitas aí. Pronto, exatamente. E a é problema é que ela está a falhar aqui. É... Acontece... Pronto, nós não queríamos que isto acontecesse, mas... Tá, acontece, ela aprendeu pronto. Aqui. Ela aprendeu, mas nós... Usa a minha, toma. Somos... Exato. Então, mas eu preciso... Usa eu uso a outra broca. Ora bem, isto nada como... Precisa é tirar isto aqui não é? Ah, Olha a forte! Ah, não Ela vai. não está bem apertada. Se eu conseguir agarrar daqui... É, mas esta aqui... Bem, Joana. Não está a apertar. Ah, está eu, ah. eu vou ter que ir buscar onde está. Peço desculpa aqui, estas coisas lá na oficina também acontecem. Se tiverem alguma que... questão, vão colocando. Aproveitem este, este bocadinho. Que estamos aqui em pânico. Ora bem, eu então vou fazer, eu tendo que vou em que conta que, sair, que sair, já, já não conseguimos, ainda não, não, pronto, eu vou fazer então eu a furação desta espécie que é onde vai levar o nosso assento. Se tirar esta assembro, senão não vai dar. Já está, Joana. Já está quase. Agora se não aqui um no dedo. Muito alejo, não vale a pena. Pronto, eu estou a usar esta broca escariadora. portanto, ou seja, ela vai me fazer, vai me perfurar um bocadinho que é onde vai entrar o parafuso, que depois vamos pôr uma massa e para ficar o trabalho também mais perfeito. Uh, já está, portanto. Já. A Joana já salvou aqui, e eu vou então cortar novamente... não é do Leroy Merlin, não é de qualidade? Uh, pois, não, não deve ser, este... porque se for do Leroy Merlin... Isto não acontecia. Isto não acontecia. Olha para isso. Ah, é, ela nem entra já. Bom, os clientes estão muito sossegadinhos, não têm perguntas, é porque estão a prestar muita atenção, não é? Mas podem perguntar o que quiser. Já com coisa aí? Não. Pronto. Furas até quanto, mais ou menos? Joana, eu é furo. O... Não, furo mais ou menos como isto é um parafuso que não é muito grande, portanto não preciso de furar muito, se for maior, estas peças, por exemplo. Furei mais assim, para elas... sempre para, sim. para vos entrar e Sim, um sim. sim. Para massa, pronto, é? que é este não caso. Ora bem, então tendo em conta que já temos uh, os cortes feitos, os cortes que nos faltava, cortei a cavilha, já fiz a furação na cavilha, fiz a furação que vai ser depois para o encosto, o encosto e agora então vou começar uh, a nossa montagem, pronto, tendo em conta que... Uh, o nosso projeto nunca poderia ser um projeto uh, que iniciar e terminar no tempo previsto, uh, de maneira que eu tive que preparar já algumas peças para vocês poderem ver também a parte final e a parte da montagem e realmente... Uh, Mas quer dizer, aquilo que tu fizeste nesta peça é igual a repetir na, nas outras o peças, O que eu fiz não? aqui é o que tenho que fazer tudo, portanto tenho que fazer a marcação, depois da marcação tem que fazer o corte, depois do corte tem que fazer a, a furação, da furação fazem os acabamentos, não é? Os acabamentos de lixagem, okay. faz-se os ângulos nas peças, nas três peças que nós pretendemos okay. uh, e depois então passamos à montagem. Isto é um projeto realmente que é para ser feito a duas pessoas, três pessoas, portanto é de família, sim, uh, é para é, toda a sim. gente estar a desfrutar um bocadinho e com algum tempo, não é? Pronto, isto é, nós agora estamos aqui um okay. bocadinho neste neste correr de tempo, mas isto é para ser feito com alguma calma. Pronto. Okay. Uh, então vamos dar início. Queres que eu lixe aí a parte onde estiveste a fazer quando fazes aqui a fitação? Sim, Eu já passei uma lixazinha, mas se quiseres podes passar. Ok. Pronto. Esta então é agora vou que mudar, rápido. vou mudar de. E saem com lixa? Isso sai com uma lixa, sim. Estas madeiras, como tu falaste, Ai, não... pronto, sim, são de madeiras de casquinha aplanada. Uh, elas já são madeiras que já vêm bastante preparadas. E em relação a. Uh, uh, o, o corte, portanto, tanto ao serrote como a, ao tic tico são fáceis, portanto, para este são tipo macias. de projeto eu uso muito estas madeiras, para além daqui do Leroy Merlan é tem vários tamanhos, o que nos facilita um bocadinho a, a escolha para o nosso projeto, não é? para não termos de é. comprar um, uma imensa Sim, madeira, vende, portanto, dá em, ah, em, é? é, vários tamanhos, portanto, é sempre ótimo para nos fazer a, a realizar os nossos projetos. Pronto, yeah. vou mudar então aqui para a nossa parafusadora. Queres voltar para mim? Já podes. Porque já está boa essa? Já. Espero eu que sim. Ela está, o problema era desta peça. Ah, Ela não, tá. não está a tremer bem aqui. Então agora vamos então dar início à parte, a, digamos que imaginemos que já fizemos todos os cortes, já fizemos todo o trabalho. Esta é a parte da montagem, que é onde vai começar uh, a o surgir, encadimento. Vamos é importante a dar forma dizer isso, que né? eu vou mostrar aqui uma peça que vai surgir. Da onde, Margarida? Pronto. <risos> De onde é que Esta é, é, o acento, é o nosso assento, é o nosso encosto do é um assento. Digamos é que eu, Joana, quando fiz o corte, também convém ah. nós aproveitarmos as madeiras, não fazer desperdícios, não é? E mesmo os bocadinhos que terminem, guardem sempre, porque num próximo projeto Olha, para ele vai, estas coisas, para vai ser... dar, dar sempre. Eu guardo sempre tudo, tu sabes como é que eu, eu sou. sei. Uh, perigosa. Mesmo Pronto. tudo. Então é uhum. assim, quando eu peguei, dá-me aí a, a, a, a, a amostra, a quando eu comecei a fazer este corte, o que é que aconteceu? Eu fiz, direcionei o meu corte todo Mas para, para que o que é teu ensinado. lado esquerdo, portanto, ou seja, Aqui ah, te -te uma, encostei a uma fase, um c... uma fase para -te esse e aqui sobrou-me este bocado, na okay. qual eu aproveitei e vou fazer o acento. Podem fazer este ou outro modelo qualquer, portanto, isto agora é uma questão depois também de, uh, do gosto, tu pode ser, aproveitar a pode ser quadrado, eu aproveitei esta inclinação, mas pode ser a direito, portanto, aí fica também ao, ao vosso gosto. Okay. Pronto, obrigada Joana. Nada Margarida. Uh, então vamos dar o início. E era isso que eu ia falar sobre esta peça. É a primeira peça em que eu vou pôr um bocadinho de cola uhum. e vou aparafusar então a nossa base de assento. É a primeira peça. Ou seja, a ser posta. Ela vai ficar tanto aqui, ok? Uhum. Eu vou pôr sempre, convém, hum, é sempre bom reforçar um bocadinho. Uh, isto vai ser tudo aparafusado, mas a cola ajuda é, é portanto a estruturar mais a, a nossa peça. Okay. Não porque é que preciso é a muito. Que vais por? Vai ser a primeira porque depois por baixo hum. eu vou começar a pôr os pés e esta tem Ai, que ser já a primeira. Não fica assim, portanto não, não essa já não fica acessível. Aqui não é preciso muito, Joana, é só mesmo um bocadinho. Okay. E então agora se calhar vais os parafusos quais? Um, são os não os mais pequenos mas são os outros exatamente pronto então eu vou fazer assim eu vou vou fazer vou primeiro vou fazer um apontamento já aqui ao, aos parafusos portanto eles vão entrar um bocadinho, pronto eu já tenho este pré marcado ok Portanto, isto... é assim? Não, é assim. É como tu quiseres, mamãe. Pronto. Pronto. Ela tem que ter a mesma distância entre aqui e aqui. Uhum. Joana, se tu me deres aí um jeito, segura-me só aqui. Ah, pois. Pois. Ah, mas espera. Então eu vou pôr também a minha máscara. Isto é importante. Nós vamos partilhar agora um bocadinho aqui o espaço. Então, pronto, assegura-me só a peça, só a favor, aqui. Uh, está no sítio? Pronto, agora já não preciso. Obrigada. Nada, isto não me dá muito jeito. Pronto, agora, então, como oh. vocês estão a ver. Não, não... Não temos perguntas dos nossos clientes hoje. Não. Se tiverem perguntas, aproveitem, antes que a Margarete se vá embora. Não, mas depois podem perguntar ah, mas podem sempre, depois, que nós estamos cá sempre. para responder. Pronto, como vê, aqui está o nosso encosto do assento. Okay. Ele, como vê, entrou então nesta, nesta ah, okay. furação okay, que eu, eu fiz, de... rebati bastante para pôr massa depois, que vamos ter ah, aí mas uma aqui massa. aqui vai levar os pés? Aqui ainda vai levar os pés, mas eu neste não caso não vai levar a massa, mas nos outros vai levar. Pronto. E agora temos a segunda peça a ser encaixada, que é a peça da estrutura. Esta é das peças mais importantes de, do projeto, portanto é. os pés e esta peça é onde vai estar é onde a, o suporte. O suporte todo, portanto, ela tem que estar centrada. Portanto, pois estão as medidas, ela as medições estão todas ali. O ângulo faz aqui, um, um, dá para não sei se dá para perceber, mas faz um pequeno ângulo. Para é o ângulo vai acompanhar depois o Vai acompanhar o, o, o, o assento, o assento que é este, o guiador. Okay. Ah, os parafusos, Joana, se faz favor. Uh, são estes. São três parafusos. Pronto, estes parafusos são maiores. Porquê? Porque a peça também tem Mais uma espessura. É assim, exatamente. Okay. Portanto, temos que fixar Pronto, esta é a parte que depois vamos pôr a massa, okay. se tivermos tempo de fazer esse... Hum, vamos ver. Pronto, ok, como vamos ver vês, agora... uh, temos então, muito bem, uh, gostei desta, então. É uh, temos então esta parte, que é a parte como da estrutura, é vaste, o... uh, porque passou para baixo, pronto, uh, então temos agora os pés, pronto, os pés estão é, então a, a próximo passo é nós a parafusarmos estes dois pés. Tem uma furação já de lá. A estrutura, já temos a furação. Okay. Portanto, eu vou centrar aqui, dá mais um parafuso à chavor. Estes são os maiores. Certo? Este, um, uh, estes são os parafusos maiores, exatamente, porque eles têm que passar justamente uh, a apanhar a traçar... esta. Portanto, é onde okay. vai haver a estrutura. São é um de sete. São de right? sete, sim. E, tem, e fizeste uma, uma cama já mais funda. Queres que eu segure? Para já não. Não estraves o meu... Olha que isso é para o Tomé. Eu Você... sei, o Tomézinho vai ter um tricípio... Eu vou ajudar-te. É preciso fazer um bocadinho de pressão, não? É. A tua máscara. Ora bem, então vamos lá. Não pus é um dedo, só favor. Não, é de é. não pudemos cola. Ah, não pusemos cola, Margarida. Tira, tira. Ah. Cola, exatamente. Ah, Podes pôr aqui. Um pequenininho. Pronto. Ah, e aqui também? Ah, não, não é necessário. Pronto. Então agora segura aí, Joana. Pode dar a mão. Está a fazer deste lado? Está? Está ótimo. Ah. Um bocadinho de cola aqui também, se faz favor. Ah. E aqui, se calhar, vais a parafusar Sim. tudo deste lado para cá, pode ser? Não tem porta, Joana? Queres o quê? Desculpa. Se a parafusas tudo deste lado para cá? tá bem. Dá mais jeito desse lado. Como é que está o parafuso? Tens tu -te o parafuso? Ah. Aqui está a brincar. Joana, Joana, <risos> tu gostas de brincar. Oh. Pronto. Ou seja. Okay, temos uma pergunta. Temos uma pergunta boa. Boa. Então é assim, eh, para já antes da pergunta, aqui está eh, os nossos pés e a nossa trave de estrutura ao nosso triciclo. Portanto, okay. isto é importante. Esta fixação tem que ter sempre, porque senão o triciclo com dois ou três dias, com os miúdos, portanto, vai tudo ao ar. Ok. Diz-me. A é Karina está a perguntar, posso fazer com qualquer outro material, MDF, USB, ou reciclar madeiras de um, de um móvel já ah, velho? Sim, se as madeiras recicladas, eu sou sempre apologista é da... É o ideal, não é? Ah, tem que ter alguma resistência, não é? Ah, o MDF também. Ah, penso que qualquer das madeiras... Em termos depois finais da decoração, é que madeira esta madeira de pinho permite-nos depois fazer uma decoração mais... Eu, eu pessoalmente gosto mais. Em termos de reciclagem, acho que sim, se tiverem madeiras é sempre muito bom. É legal, eu acho é? que sim, é ótimo. Pronto. Pronto, então nós estamos com esta parte uh, feita, temos o assento. Okay. E então agora vamos, vamos à parte aqui. que já temos, então a base com as rodas, portanto, estas rodinhas que aqui há vários tipos de rodas, uh, elas deslizam bastante bem e vamos então fazer a vou nossa colocação. Aí vais precisar da minha ajuda. Aí vou precisar da tua ajuda. Aqui vou precisar mesmo da tua ajuda, portanto, este é um projeto que convém ser feito por duas pessoas porque, ok, para bem, a cola podes pôr aqui mesmo, podes meter dentro. Okay, então Pronto, então vamos virar assim: e os parafusos ah. e tu vais apontar. Portanto, eu já tenho aqui as marcações que, mais uma vez, digo, elas estão ali naquele quadro, vão estar disponíveis vão estar depois. Disponíveis. Sim. E eu já fiz então aqui esta pré-furação para que o encaixe fique tanto certo, está bem? Portanto, tu vais, faz favor. Então, os. Queres apontar os parafusos primeiro? Quero. É só dois, por dentro de quatro. sim, são quatro. Pronto. Ok. okay. Podes apontar ali ou. Estes que é que aqui, pois. pois aqui, um, é aponto o, já. Valor. É para a parte do guiador, exato. As rodas, normalmente, as rodas é a última coisa que se põe, Joana. Uhum. Elas aqui demoram algum tempo, mas as rodas eu aconselho que seja mesmo a última parte do projeto, que assim podemos trabalhar sem ele estar a deslizar, está bem? Olha, dei agora aqui com um problema. Então, é como apontaste, este não tem. Caminho. Não faz mal, tu vais. Não, não vou tirar. Vou a força? Eu só ah. quero que tu. Ele tem que bater, é nestas medidas okay. que as marcações estão aqui, está bem? Portanto. Tá? Eu vou segurar aqui. Ok, já está. Ah. Então, onde é que está os outros parafusos? Está lá, está lá, Marganha. Está lá. Ah, está lá, está, está. Vamos ver. Ai, peraí, espera Não está no está? sentido? Espera aí. Ok, agora está. Então. Ora bem, a parte de trás. E agora.. Ela já está aqui. Vamos ver. Okay. E agora vamos ter então a parte mais.. Estas? Linda, maravilhosa da pintura da Joana para o seu tomé, que é um pequeno monstro que está lindíssima e vamos Mas é um virar. Bom. É um monstro, sim, este é um bom monstro. Olha se calhar aqui também tens que lhes chegar Pronto. Um não? Pronto. Uh, aqui vou falar então, esta parte é o tal ângulo que nós falamos. Já não Vais está. Vamos estender em baixo primeiro. Exatamente. Ela já está, portanto ela fica ligeiramente inclinada. O que é que tem este ângulo? O que é que fazes com o ângulo? É assim, é, é, este projeto pode ser feito com ângulo, ou eu já fiz uns que sem ângulo, portanto, completamente a ah, direitos. Ah, eu o considero que fica mais elegante e para, mais confortável, mas talvez, é também, para, para é os pequeninos, bem. mas também fica bem, corre bem sem ângulo, é mais fácil, ah, mas tem graça, o ângulo é? tem, tem, tem mais trabalho, também tem mais graça. Passa, Pronto. Então vamos, vamos. vamos lá então colocar, se a favor. Pronto. Tirar, Eu baixar. se calhar prendia primeiro estes aqui. Mas tens que baixar aqui um pouquinho. Ah, depois tenho. Eu se calhar prendia aqui primeiro. Uh, pronto. Ok. Joana, está tudo bem? Tá. Passa-me os parafusos. Então, aí vamos usar parafusos diferentes, não é? Aqui vamos usar, assim, vamos usar dois parafusos, porque são os que vão fazer, portanto, a ligação à peça à mais mais mais forte. Vamos um mais tamanho bolinhos. maior, sim. E depois, os outros são normais, está bem? Vai-me passando. Aí vais apontar, mesmo dito que querias apontar aqui, fazer o caminho? Não, vou apontar diretamente. Não vais fazer o caminho? Vou já, não, não faço caminho, faço diretamente. É melhor. Olha, mas não, aqui ainda é abaixas um bocadinho, não? Já abaixaste? É. Pronto, já está. Ele está certinho, portanto, dá para perceber esta é. parte aqui do ângulo tem que bater aqui, esta também, portanto, esta é a parte dos ângulos. Joana, ajuda então aí. Segura só para ele não deslizar. Olha, espera aí, não sei se está no sítio. Acho okay. que sim. Assim está. Espera aí, peraí, peraí, não está. Era. Queres que eu Estás a é colocar na trave, certo? É, na de baixo. Ok. Nós podemos apontar só sem fechar completamente. Mas, se calhar, é importante explicar ao cliente a questão do caminho, não é? Falar. Não, porque os parafusos, a partir do momento que tu já tem... É assim, o caminho é importante quando são madeiras muito... São madeiras mais, mais fortes. Estas são madeiras muito macias, portanto, o próprio parafuso acaba por fazer o caminho. Ok. Pronto, são mais dois que eu vou colocar, então, na parte de cima. Oh, olha, parei que está aqui um bocadinho. Pronto. Tenho aqui mais uma questão. Então, diz-me, Da Carla Gomes. Gostaria de saber se, antes de se aparafusar as peças de madeira, convém colocar um pouco de cola. Uh, ora bem, é, é sempre importante a cola. Eu, pelo menos nos meus projetos que são aparafusados, uso sempre a cola. Porque é Exatamente por isso. Porque a cola acaba por ser um componente à madeira portanto, é a cola de madeira, a cola branca também. e reforça muito a segurança do, do triciclo. Enquanto que ficar só com os parafusos há mais tendência, é a cola fecha completamente a madeira, portanto. Ok. Ora bem, então, vou fechar isto. Mais uma pergunta. Ok, faz favor. A frente foi decorada pela Margarida? Ah, ha, ha. Como, como? Se a frente foi decorada pela uh, Margarida. Foi esta. Esta foi a Margarida que fez. Esta foi a esta esta Joana. A menina fui eu. Qual Sim. é mais gira, qual é? Uh, são as duas, uma <risos> é para duas. menina Sim, e outra é para é menino, diferente. portanto, Sim, são, são as duas completamente diferente. diferentes. Tem e é assim. assim? a decoração depois também é um bocadinho Oi, ao gosto é, um... desvia só aí um bocadinho o carrinho é? pode ser? ok pode sim. Ser? a decoração depois também passa um bocadinho ao gosto de cada claro. um, não é? porque é assim hoje temos vários tipos de acabamentos uh, podem fazer tudo uma cor, podem pôr os pequenos a pintar Joana, ficava giríssimo yeah. uh... pode pintar com a dose e com a fazer desenhos e a mudar Pronto. os seus e então sim, aqui é. temos já uma grande parte de, do nosso triciclo montado. É claro que depois isto requer um bocadinho uh, também uh, estas partes, podemos dar uma massazinha, uma... portanto podemos fazer uns acabamentos mais cuidados. Uh, aqui vamos ter que tapar e tu vais ter que retocar a pintura porque fica mal depois, massa. Uh, assim, os parafusos a verem-se, portanto eles já ficarem rebatidos já é ótimo, mas depois convém tapar para disfarçar completamente. Okay. Uh, e então agora o que é que nos falta? Só o nosso guiadorzinho. Já nosso... prendeste em baixo? Uh, já ah, não, não, não prendi em baixo não. E aí vou precisar de ti. Eu, se calhar já não preciso agora, Joana. Já, já não preciso, não, para Joana. Será é que é preciso de montar no sítio? Não? Ok. Posso? Uh -huh. ah? Pronto, esta parte, é como eu disse há um bocado, hum, eu, em oficina, seria mesmo a minha última parte a ser montada, é as rodas. Okay. É mais fácil tu... Mas é prático depois tu já teres o... É prático, sim, é porque já tens tudo pronto, pões em cima e calmamente metes as rodas, porque às vezes para estar As a rodas parafusar... tem que ser, atenção, porque há rodas, tem que ser dessas com chapa, é, que sim. há umas que são de, de pino ou de... Não, tem que ser com chapas, tem, chapa. mais, tem mais durabilidade também, Dá para andar na rua, obviamente okay. que estamos a falar de um triciclo com rodas, uh, os cuidados, os pais, os pais todos sabemos como é que nós temos que tomar conta dos pequenos em cima de rodas, não é? Ok. Uh, então temos a parte então, do nosso guiadorzinho, que eu já uh, hum. cortei há um bocado, fiz também aqui, rebati, vais-me dar dois parafusos? Vou dar se eu quiser. Vais, vais. Tenho aqui mais uma pergunta. Pronto, então deves diz. pintar cada peça antes da montagem ou faz a pintura no fim? É assim, é uma questão de saber que tipo de pintura é que nós vamos fazer. Se nós formos fazer uma pintura toda lisa, eu se calhar um, poderia pintar eventualmente uh, peça a peça que é mais fácil. Pronto, eu para mim é indiferente. Posso pintar assim já pronto, uh, posso fazer uh, um acabamento com ele pronto. Mas se as pessoas quiserem, podem pintar. A única questão está realmente depois quando nós pomos os parafusos, sobretudo aqui nesta parte da frente, vamos ter sempre que pôr a massa em então, cima da pintura, ou seja, um vamos ter que retocar sempre. Portanto, o ideal é acabar a peça, pôr a massa e depois partir para a pintura. Com calma, com fita, Joana, dá para fazer por fases a pintura. Se calhar, hum, bom, quer dizer, não sei se daria, seria... Por exemplo, pintares a parte de baixo, não é muito prático, depois quando está montado, como não se vê, não tapar os parafusos. Podes podes fazer sim. a pintura. Só é... porque é mais. Sim, não é, tão... não é tão suja. Pronto. eu Para mim é como eu te digo, é indiferente, sim, sim. mas se a pessoa sentir que não quer estar aqui às voltas com o triciclo, pinta antes, e e monta dar, depois. Deves dar na peça toda, por exemplo, aí embaixo também convém proteger. Eu convém sempre proteger a madeira. A madeira, a, a, a, há vários tipos de, de acabamentos, como nós já vamos ver depois no fim. A madeira deve sempre levar o acabamento final, então, ou seja, neste caso eu aconselho que seja uma, um verniz acuoso uh, para fechar a pintura. Uh, mas também, mas peça toda. se der umas velaturas, já tem o acabamento feito, portanto não é necessário é só dar a velatura, também uhum. podem fazer de, com outros acabamentos. Mas então, sim, um acabamento dá sempre um, um trabalho final e mais, mais cuidado. Esta, mais é? cuidado, sim, mais, e mais proteção. Então vamos, vou colocar... Vais-me ajudar, se faz favor, Joana? Espera, deixa me só fazer-te uma pergunta. Deixa. Uh, como se faria para se esconder os parafusos? Nós já vamos mostrar, não é? Eu já... Eu, como? Marcelo, já vamos mostrar. Como, como é que como? se faz para tapar os parafusos? Ah, isso eu já vou mostrar. É com uma massa. Temos aqui várias massas adequadas, dependendo também da parte decorativa final que nós vamos fazer. Mas sim, há, há massas que escondem completamente e, aliás, se vocês repararem, é que ele não dá para perceber onde é que estão os, os parafusos. Não. Ali, ali em cima nós assumimos o. Joana, uh, não, deixa eu estar. Consegues? Ok. Pronto, aí está. Ok. Aqui já podemos ganhar velocidade, já temos fonte agarrar, já, já temos é? rodas, portanto okay. nesta fase o trabalho já está o seu filhote aos saltos porque já querem ir para cima dele, não é? Mas okay. tenham tá. calma porque ainda há muito trabalho aqui para nós terminarmos, Joana. Queres mostrar então como é? As massas, exatamente. As massas são importantes porque realmente faz um acabamento ah, as do... e temos várias, várias qualidades de massa aqui no Leroy Merlin. Esta é a cor, a questão da cor é importante. a questão da cor, exatamente, era isto que eu ia falar. Neste caso temos aqui duas, uma que faz o acabamento ao tom natural das madeiras. Se nós quisermos, imagina, dar uma velatura e não queremos pintar com cor, não vamos dar uma massa branca porque depois vai ficar mal o trabalho. Temos várias, vários tons de massa e temos o branco. O branco, para pintar, seja preto, seja o que for, Portanto, fica disfarçado. Okay. Eu ali usei branco, aqui ainda não, não vou usar nada porque não vai sei se usar o que é que... Pinho porque eu vou deixar Ah, Então, aqui. aqui a Joana é que vai mandar porque é, é o Tomé, Tomé. é que, é que vai ter este lindo triciclo. Então, vais usar uma espátula. Pronto. Então, cá temos a massa e uma espátula, só precisamos disso e depois uma lixazinha no fim para lixar e terminar. Então, eu vou dar aqui num sítio que se veja. Aí não. Vou aqui, dar aqui. Olha aqui de lado também. É onde? Nos pés. Aqui, exatamente, exatamente. Aqui. pronto. Eu tenho aqui este buraco onde eu coloquei uma... Então, vou dar, é assim, não é preciso grande Olha, estou-me a perguntar hum. uh, se antes da pintura há alguma preparação que se faça à madeira? É depende, sim, um... depende das madeiras. Esta, esta madeira é, é, um, é uma madeira que já está aplanada. Aplanada. Ela já está ligeiramente uh, lisinha, mas, uh, contudo, uh, é sempre necessário Lichar. dar uma lixa e fazer sempre um acabamento uh, a qualquer madeira, Para eu é aconselho. Imagina, se for uma pintura, dar um primário, se for um, um envernizamento, se... pode-se logo o verniz ou pode-se dar um Podemos verniz, dar o primário, primário, primário, podemos dar a tinta e já Pronto. temos tintas aquosas também com os acabamentos, portanto, em é que só damos a tinta e já tem o acabamento ou podemos dar um verniz aquoso, eu aconselho sempre tintas aquosas porque estamos a trabalhar com crianças e pronto, é hum, esta então realmente é, como vê, quem fez a pergunta, okay. está tapado, portanto hum, é deixa -se secar, secar lixar. passar uma lixazinha e está pronta portanto, para a pintura. Olha, o David está-me a perguntar se há medidas para fazer um para adultos. É, é assim. É assim. Eu é, acho é. que hum, com umas rodas um bocadinho maiores. Eu estou a pensar é. fazer um para mim também. Pois. Se é um apeliar, talvez, para... aquelas medidas e, e tentar perceber se não vão cair, mas... Não, eu acho, eu acho que vamos que fazer sim. um só para ti, David. Vamos fazer um workshop com mas, um de qualquer das maneiras, sim. Isto é mais para crianças até aos 4 anos. Okay. Uh, acho que faz mais sentido. Mas isto para descer a rua, assim, a alta velocidade, uh, Isto, isto claro. Sim, atenção, porque a descer, sim, uh, com... isto é desliza mesmo. Ok. Uh, a gente. E então uh, nunca tirar o olhinho em cima do menino, não é? Mas isso os pais sabem perfeitamente como é que é lá Olha, em casa. Temos aqui uma sugestão da hidalina, podemos pensar no futuro, que é uma sugestão da avó casa, um guiador que não seja fixo e que dê para mudar a direção. Pronto, exatamente, Sim. mas isso já é um projeto muito mais arrojado, não é? Porque aí já requer já uma estrutura, as, já temos que fazer aqui a parte, exatamente, às rodas, temos que ter aqui as rodas, as ao guiador isto portanto, tem que ser e assim. Mas podemos pensar nisso, eu, eu, isso para adultos já, já, Sim, já, acho que é, já nossa, me fazia mais Sim, já é mais um Próximo projeto para adultos e para Isto chega porque eles estão aqui sossegadinhos e não têm Exato. muita aventura, não é? Convém okay. terem alguma aventura, mas não muita. Não demasiado. Mas Temos pronto. falado aqui, a massa se quisermos podemos usar também para tapar estas, se quisermos ser mais profundos. Pronto, estas, é pronto. sim, depois os Mas acabamentos, mais... era como eu estava a dizer, os acabamentos é realmente a parte que nós uh, podemos levar algum tempo, porque quanto mais uh, quanto melhor ficar a peça, mais brilha depois na, na parte final, não é? Okay. Não acabar logo e ter a pressa de fazer as coisas. Um... Queres falar... Não, já falaste dos acabamentos, não é? Pronto, da eu já pintura. falei... Não, só para eles verem, portanto, Sim, a pintura tem, aquosa, tem. que tu vinhas falar... Esta pintura, por exemplo, que eu fiz aqui, eu dei um branco, uma tinta aquosa, e depois dei-lhe com a lixa, fiz-lhe um ligeiro DKP, como se vê, parece que está mal pintado, mas é de propósito, portanto, é, é, é uma técnica do DKP, digamos. E depois fiz esta, esta pequena decoração para a menina, depois depende se for para rapaz, uh, acaba por uh, eles gostarem de um tema e os pais depois fazem Podem fazer com o tema que eles gostam. Podem fazer com fitas, com mate, riscas, portanto, isto depois é a parte criativa. A patrulha, Eu é, acho que vai, depois cada um lá em casa é que vai dar uh, aí a sua imaginação. O verniz, de, de fazer. qualquer forma, o verniz sempre... Não, quer dizer, não se perde nada em dar sempre um verniz por cima da... De... O verniz é sempre de... bom, até porque apanha sol, apanha chuva, portanto o verniz é um protetor é da madeira. Questão, portanto, apanha sol e chuva, mas não é para ficar... Não é para ficar na, na rua, rua, mas pode apanhar sol e chuva, não, não se estraga... Sim, mas proteger quando... Não pode estar, exatamente, um, à chuva, assim como se fosse um carro qualquer, não. Isto okay. é também, supostamente, é para estar dentro do quarto da, de, das crianças ou dentro da casa, não é, não é para estar na rua. Na rua é para quando o pai e a mãe, ou o avô e a avó levam os pequenos a passear ao parque. Sim. Okay. Um, mais questões sobre este projeto? Uh, não há mais questões. Ah, eu queria voltar a lembrar que as medidas e o esquema do projeto vão estar disponíveis no nosso site. Para quem não conhece um, a bandeira dos, dos workshops, realmente não é fácil de chegar lá, mas na parte de cima tem um item que diz ideias e projetos e nesse itemzinho tem... Uh, qualquer okay, coisa com os nossos profissionais. Aprenda com os nossos profissionais, se não me engano, sim. Uh, e têm os workshops da casa, é só selecionarem este, que é Faço Matriciclo em Família, e depois vão ter lá a lista, porque realmente tem uma série de materiais um, e ferramentas que têm, que têm que ter ou podem improvisar, como tinhas dito há pouco. Sim, sim. Se não tiverem um Tic Tic podem usar um serrote, Tem têm essas alternativas todas no. no... <risos> essas alternativas todas no site. E depois é também a matéria-prima, não é? saber saberem quais são as dimensões dos painéis, etc. Sim, mas isso vai está estar tudo, está tudo e claro, ali. O esquema com... Este o... esquema facilita imenso a vossa construção o... em casa, portanto, ou seja, já está completamente... É só a vir feita, e comprar, é só comprar aqui comprar, as madeiras, portar... o material todo que é necessário. Mas, tá. é, mais uma vez volto a falar no tico, tico que é uma ferramenta que para mim faz muita, muito jeito na, nos meus projetos, na, na minha oficina. Uh, o Serrote também faz a mesma coisa, só que quando começarem a perceber. Cortar aquela. Uh, não, mais, é, é que, que nós, neste serroteiro. projeto, por acaso, não houve redondos, mas, por exemplo, o tico Tico faz cortes redondos e permite-nos fazer uns projetos mais arrojados. Portanto, neste caso, por acaso, não precisei. Precisei só fazer o corte, também é mais fácil assim, porque é mais, é mais rápido. Uh, mas, contudo, uh, é sempre bom ter um Tic Tico na sua casa. Portanto, e é, e é um. Não é muito, não é não, caro, não é muito é... caro, não é muito caro, hum, mas pronto, é, mas o serrote faz sempre hum, madeira. Estão aqui a dizer… É. Um, a questão dos parafusos, nós já respondemos, mas… Os parafusos… Sim, Marcelo, já, já respondemos à sua questão, se tiver mais alguma dúvida pode falar connosco. Em relação aos parafusos, tapar os parafusos já. Não, já os parafusos sim, sobre isso. há vários tamanhos de parafusos, mas qualquer um deles, portanto, eles são rebatidos. Sim, são sempre rebatidos. com aquela nossa brocazinha escarhidora, que, é que é esta, portanto, esta broca dá hum. muito jeito, porque ao mesmo tempo, neste caso, destas uh, ripas não são muito espessas, ou seja, quando nós fazemos a uh, furação, estamos logo Ela a fazer faz os dois trabalhos também. num. Este aqui, como era com uma profundidade maior, portanto, tive que usar então a broca, que já falámos aí. Ok. Aliás, um, yes, aí dá para ver que os parafusos não se vêem, estão tapados... Os parafusos não se vê, tapados, puxaram, é assim, não se vê nem tem que se ver, não é? Porque senão depois ficava feio, pronto. E a, a questão é que ainda não tapei, por exemplo, uh, mas ainda vou ter que fazer este trabalho. Normalmente, um, aqui na pintura é convém mesmo fazer antes, porque não vai estragar a pintura, que é o caso da tua, vais ter que retocar. Uh... Esta pergunta é para mim. Ah, boa. Se pode mandar cortar a madeira na rua? É sim Catarina, por norma, nós, nós fazemos corte de madeira, temos um, um serviço de corte, mas que está encerrado devido à situação que estamos a atravessar, portanto, neste momento não fazemos cortes, mas estas madeiras, vêm, elas vêm em tamanhos já quase prontos, sim. não é? Portanto, isto é cortar uma madeira Neste projeto, original. Joana, era isso que, é que eu estava a dizer, neste projeto uh, foi super ótimo uh, as várias diferentes... Os vários diferentes tamanhos que têm aqui. Sim, a vantagem é essa. É Permitiu-me nós... fazer as três, os três tamanhos que eu preciso, elas estão exatamente. Sim, nós vendemos um uma porte. série de portanto, painéis com. Exato. De, varia 10 cm é. de, de, entre alturas ou larguras, portanto, há painéis para tudo para se adequarem aos vossos projetos. É fácil comprar madeira já pronta. É, se for um projeto se maior. Precisarem de cortar-se, precisarem de aproveitar uma placa de 2,40 ou de. Aí já terão que cortar no servicorte, mas não para já, estamos à espera de, de ordens para conseguirmos Sim, abrir. este projeto também tem abrir. graça é nós fazermos em casa, tirarmos as medidas, portanto fazermos as marcações, é, é, digamos que o projeto da família e, e faz sentido, seja o corte feito em casa, pronto. E aí, hum, lá está, vem o tico-tico e, e, e a serra de madeira. Ok. Ah, eu ia só dizer que eu tenho que estar em todo lado. Ah, em relação ao esquema ainda e às marcações, nós estávamos a dizer que vocês têm a papinha toda feita. Atenção, que quando fazemos a marcação das furações, façam sempre a partir do centro, porque estas madeiras não são ah, 100% certinhas, nenhuma madeira é. Portanto, se começarem a contar de uma ponta, o mais certo é a furação não ficar bem centrada. Portanto, quando fazem essa marcação, se virem no esquema, ela é sempre feita a partir do Exato, centro. Exato, sim. Ou seja, Tem que se achar sempre o centro, portanto, claro. Portanto, cortarem as madeiras, é assim. podem fazer a marcação logo na altura, mas se quiserem depois estarem cortadas, rever a marcação para ver se bate tudo certo, porque pode não, não, não pois esta estar... Pois, esta parte é importante e, exatamente por isso, isto vai facilitar muito a vossa construção lá em casa. Até porque já temos as medidas todas certinhas. É só uma questão de tudo, tudo fazerem uh, com muita calma, com uma régua. Se tiverem alguma dúvida também, e se tiverem alguma dúvida ocupar, também nós sempre, estaremos nós cá para, para ajudar. Quando quiserem. Mas é fácil, Joana, é, é, não é difícil, é um projeto que eu considero uh, bastante fácil, fácil para ser feito em casa, mesmo, mesmo que não se tenha grande experiência em é ter É tão fácil é tão espetacular, Margarida. Fica. Eu Sim. acho que qualquer criança vai adorar. Até Olha, eu. Sabes que temos tido muitos elogios, pelo que eu percebi, muito obrigada pelos vossos elogios e pela vossa participação. Oh, é obrigada. Eu tenho certeza que quem não fez perguntas é porque estava muito atento e acho muito bem. Uh, já passámos o nosso tempo, infelizmente. É, então, muito obrigada. Uh, portanto, acho que me resta agradecer. Eu espero também Margarita, ter conseguido dar aqui uma motivação lá em casa. Acho que sim. E quero ver aí bastantes triciclos diminuindo aí na rua com este então, modelo. Façam os vossos triciclos tá, obrigada. e mandem as vossas fotografias. Exatamente. Ou publiquem no Facebook, partilhem connosco. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Não se esqueçam, no próximo sábado, vamos ter um workshop muito zen. Vamos ter um workshop de Feng Shui com a Vanda Boa Vida. Sejam juntando as três, conto com vocês, tá okay? Beijinho. Obrigada, Obrigada. beijinho.